Vamos continuar abordando as propriedades da constante de equilíbrio. Nessa aula, vamos explorar as constantes de equilíbrio na presença de sólidos e, depois, equilíbrios concorrentes. Tanto a velocidade de reações, assim como a constante de equilíbrio, são propriedades medidas em função de concentrações em sistemas homogêneos, como soluções líquidas e em unidades de mol por litro, ou pressões parciais em sistemas gasosos, em unidades de pressão. Para líquidos e sólidos puros, a concentração é avaliada pela relação entre a densidade e a massa molecular. Você tem a definição de densidade em gramas por centímetro cúbico, a definição da massa molecular em unidades grama por mol. Operando as duas definições, obtemos a definição de concentração em quantidade de matéria, mol, e por volume em centímetros cúbicos. Voltando ao nosso estado sólido e líquidos puros, as suas densidades são minimamente afetadas pela temperatura, de modo que a concentração de um sólido ou um líquido puro é constante, independentemente da quantidade presente. O sólido reage, mas é uma reação que depende da superfície do sólido. Por essa razão, vamos considerar sólidos como uma quantidade unitária. A sua presença não altera o resultado. Deixamos o sólido de fora. Veja o exemplo 1 construindo a constante de equilíbrio para o sistema heterogêneo. co 2 gás mais carbono, que resulta em 2CO, monóxido de carbono. A constante é a relação entre a concentração molar ao quadrado de monóxido de carbono dividido pela concentração molar do dióxido de carbono. Um outro exemplo são os equilíbrios de solubilidade. O cromato de prata, que se dissolve formando prata e cromato. Esta constante mostra que a solubilidade do sal só pode ser determinada em função das concentrações dos rios que estão em solução. Acho que é muito importante informar o seguinte. Numa reação em que os componentes estão solúveis, Costuma se representar as unidades solúveis sob forma de íons. Na verdade, a reação de solubilização do cromato de prata contém o cromato de prata sólido como reagente e a fração solúvel como cromato de prata como produto. Essa fração solúvel está representada pelos íons separados. Cada um desses íons contém no seu entorno. Camadas de água, por isso leva o subscrito a que, o que significa estar em meio aquoso. Quanto a equilíbrios concorrentes? Equilíbrios concorrentes são aqueles equilíbrios que se estabelecem de modo paralelo a partir da reação principal. Por exemplo, dissociação de poliácidos, polibases e complexos. Vamos ver mais de perto estes equilíbrios considerando o ácido fosfórico. A primeira dissociação do ácido fosfórico gera as demais dissociação, primeira dissociação com constante 7,5 vezes 10-3, a segunda constante com 6,2 vezes 10-8, a terceira constante com 3,6 vezes 10-13. Cada uma dessas dissociações está relacionada a uma constante, que é considerada padrão e está na lista das constantes padrão. Mas a lista não contém a reação global ou dissociação global. Daí é preciso determiná-la. Para isto, você deve somar as equações parciais, eliminando as partes comuns, obtendo a dissociação parcial. Global. Temos uma nova reação com uma nova constante. Sempre que você somar equações parciais de reações, a constante da reação soma é obtida pela multiplicação das constantes parciais. Na próxima aula, abordamos o papel da energia livre no ponto de equilíbrio. Obrigada pela atenção.